Olha, eu vou falar para você, viu? Eu encontrei uma grande dificuldade mesmo de encontrar o local onde eu poderia solicitar esse reembolso do álcool gel no valor de até 40 reais que a Uber promete para os motoristas. Mas eu encontrei, e agora você vai acompanhar ao vivo qual vai ser a resposta da Uber, eu vou mostrar como eu vou fazer para solicitar o reembolso, conforme as orientações que está lá nessa aba, no campo de ajuda que eu vou mostrar para você, então acompanhe esse vídeo até o final, para você também saber como você pode solicitar esse reembolso do álcool em gel, combinado? Vamos lá! Bom, estou aqui com a minha conta da Uber aberta, os, os negócios que eu comprei aqui de higienização do carro aqui do lado, a notinha fiscal, vou abrir aqui o aplicativo da Uber, você vai vir aqui no botão ajuda, não é nesse botão Covid-19, ali eu não consigo encontrar onde acha, onde você faz o reembolso. Vamos aguardar aqui, aí o que, que você faz? Você desce aqui, ó, puxa aqui, vai puxando com o dedo, e você vem aqui em conta e repasse de ganhos, olha que absurdo, deveria ser em segurança e proteção, eu custei demais encontrar esse negócio, mas é aqui ó, conta e repasse de ganhos, aí você puxa aqui até o final, olha só, depois de maior finalzinho que tem a opção, eu acho que é uma forma da Uber dificultar as pessoas desistirem e não solicitar esse reembolso, aqui ó, reembolso, covid-19, álcool em gel, máscara e outros itens. Aqui está todas as instruções, é necessário ter pelo menos um, uma corrida aí nos últimos 14 dias e pelo menos 50 viagens com a Uber. Então se você é um usuário realmente novo, tem que pelo menos fazer 50 corridas. E aqui está, adicionar, ó, por favor envie um comprovante de pagamento. Beleza, vamos adicionar aqui. Tem a notinha. Vamos tirar a foto aqui, ó. Beleza. Envia uma foto do produto adquirido. Então agora a gente tira a foto aqui do lado. Ó. Beleza. E agora vamos enviar e esperar a resposta. Assim que ela responder a gente continua esse vídeo. Bom, se passaram quase 18 horas, mas a Uber respondeu e vamos ver a resposta. Vamos aqui abrir a opção do ladinho aqui. Ajuda, vamos ver a resposta que eles mandaram para mim. Ver todas as mensagens, reembolso. Vamos lá, olá Lucas. Ó, 20 horas atrás, foi na verdade 20 horas. Ó. Estamos sempre trabalhando para ajudar a manter a segurança de todos que usam Uber. Também estamos em contato constante com a autoridade de saúde pública para fornecer as orientações mais atualizadas e babaquice e nanané. Por isso, decidimos fazer um reembolso excepcional para cobrir as despesas com a compra de produtos higienizantes, lenços, umedecidos ou líquidos para ajudar você a manter o seu veículo límpido e desinfetado. Você poderá ver esse reembolso excepcional no seu próximo repasse de ganhos. E beleza, abrindo aqui meu repasse de ganhos, vamos dar uma olhadinha no resumo semanal, não trabalhei essa semana, entrou os R$ 40,00 aqui como promoções pois é a Uber pagou e o interessante é que a Uber ela não pagou somente os 25 reais que eu gastei ela pagou os 40 eu não sei o porquê disso mas eu também já recebi outras prints outras mensagens de outros motoristas que também informaram que ela pagou os 40 reais fechado então meu amigo tá aqui como você faz para pedir o seu reembolso do álcool em gel máscara e luvas se você gostou desse vídeo, já senta o dedo do botão de like aqui abaixo, mande nos comentários qualquer tipo de informação assim que você recebeu sobre esse reembolso do Covid-19, se você conseguiu ou não. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e não deixe de se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder mais nada de novo, combinado? Um grande abraço, ah, peraí, só um minutinho